A linha amarela vem conquistando cada vez mais produtores lá no campo. Com propriedades cada vez mais tecnificadas, equipamentos como esses ajudam a manter a infraestrutura na propriedade. Tem uma extensa linha de produtos né, que são fabricados no Brasil, na sua grande maioria. Né? É uma empresa uh, de atuação mundial, tem 23 fábricas ao redor do mundo e mais de 10 mil funcionários. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos subidores da JSCB há mais de 4 anos. E... Nós temos muitos produtos para atender essa área de, produtos, de produtores rurais, na, na, no aperfeiçoamento de suas lavouras, nos né? acessos, enfim, uma série de atividades que vêm trazer mais produtividade para a agricultura. Aqui estão expostos os dois principais produtos, não só aqui do nosso território, mas eu diria assim do, praticamente do mundo todo, que são aqui a, retro, a escavadeira hidráulica. Né? Tem, temos vários modelos, desde as máquinas mini escavadeiras até as máquinas de grande porte é, com até 30 toneladas né? para uso nas mais diversas atividades, sendo na agricultura. Né? É, para beneficiamento das lavouras, né? sistematização de solos, é, controle de erosão de solos, é, irrigação, é, construção de açudes e barragens, é, de estradas vicinais. E aqui nós temos a reta escavadeira, que é uma máquina multiuso, né? que além de fazer esses serviços que a escavadeira, a escavadeira faz em uma menor escala, ela é uma escavadeira e uma paca regadeira. Trabalha com uma máquina de, que nós chamamos de manuseio de materiais. Então, por exemplo, os galpões das propriedades, rurais, manuseio com os grãos, uma, a, a, a parte de insumos, fertilizantes, sementes, uh, calcário, né? uh, defensivos agrícolas, tanto as cargas a granel quanto as cargas paletizadas e também em big bags. Né? É uma máquina multiuso e cada vez mais sendo utilizada pelos produtores rurais na né? sua uh, nas suas atividades. Nas suas atividades né?